Fala galera, beleza? Felpão aqui Pra mais um vídeo pra vocês Hoje, guys, eu tô aqui pra dar uma dica rápida Pra vocês, É uma opção de mapa Pra você treinar. Tava vendo um, uns Vídeos, né? Vi um history também, de uma galera Que usa esse mapa aqui, em vez de usar o bots. E eu quero trazer pra vocês aqui essa dica sei vocês todo mundo conhece, que você consegue treinar bastante Sua mira, consegue pegar as miras, né? Eu gosto, eu, eu, eu curto bastante esse mapa, porque Além de, ele junta meio que o bots com o um mapa de mira Tá ligado? Que é o Crosshair lá, Crashes Então, é muito legal, galera. Vamos aqui começar Então, basicamente, tem vários modos aqui pra você poder jogar, tem... Tem o padrãozinho aqui, que é esse modo Que os bots, né, ficam paradinhos aqui Você vai treinando a mira, tentando dar HS Eu acho muito top isso aqui E tem várias opções aqui, você pode pegar outra arma Aqui, como, como você pode ver, por exemplo Tem até as armas que são meio inúteis aqui, né Tipo MP9, eu duvido que alguém Vai ficar treinando isso, <risos> mas Se você quiser, tem, tem as pistolas aqui também, galera Aqui você escolhe se você quer só, o, só o, Os bots sem capacete, só com o colete Baixo, se você quer o com capacete E colete, né, que é o colete 2 E esse aqui, aparentemente, galera, esse aqui é mais pra você da spray, né? Que esse aqui é o que demora muito pra morrer. Eu não sei é, explicar direito, mas esse aqui é o que você treina bastante seu spray. E aqui tem os desafios que você pode fazer. Tentar matar eles, por exemplo, rápido, tá vendo? Ó, aqui embaixo começou o tempo. Então, esse mapa é muito bom. É tipo a iBots, galera. Só que um pouco mais clean, né? Eu, eu particularmente, não gosto de, por exemplo, no iBots daquelas barreiras que tem aqui. Você fica dentro de um, de um lugar fechado e você tem que ir matando os bots, né? Eu, particularmente, gosto, assim, lugar aberto, amplo. Então, você pode fazer o warm-up, treinar a movimentação, enfim, você pode fazer o que você quiser aqui, galera. É, você pode colocar mais bot, diminuir mais bot. Muito top, só apenas atirando. Só que o diferencial desse mapa, só pra deixar bem claro pra vocês aqui, não é só isso. É simplesmente a mira dos jogadores. Mas, pô, fio, pô o que, que tem que a mira dos jogadores tá na parede aí? Porque é simples, galera. Se você vem aqui e atira a mira do Frozen, você vai ter a mira do Frozen. Se você atira na mira do shocks você vai ter a mira, a mira do, do shocks Vamos supor que você coloque as miras aqui, teste nos bots aqui, não goste. Teste todas as miras aqui, não goste. Você clica aqui, ó. Reve Reverse Chance. Você volta pra sua mira que você entrou no mapa. Então, se você vem aqui, toda vez que você clicar numa mira e não gostar, atira aqui nisso aqui. Que você vai voltar com sua mira padrão. Que é a hora, a mira que você entrou. Se não, você vai clicando aqui nas. Atirando nas miras que você quer aqui, por exemplo. Você vai ter as miras de todo mundo aqui do top mundial. Praticamente, na verdade, né? E você testa, vê se você curte aqui. Enfim. Então, galera, basicamente essa é essa dica que eu quero dar pra vocês hoje. O mapa ele se chama CSGO Ruby. É Ruby ou Ruby, né? Não sei como é que fala nos inglês. Se você quiser, galera, eu vou pedir pro meu editor colocar o link na descrição aí. Mas se você digitar CSGO Ruby, que o Work. Workshop, no Google, já vai aparecer o primeiro link, beleza? CSGO Hobby Workshop, já você digitando no Google, aparece o primeiro link lá, você já clica. Mas eu vou pedir pro meu editor colocar o link aqui pra vocês, pra vocês virem aqui e começarem a usar esse mapa aqui, beleza? Eu curti muito ele, não só porque ele é tipo um... A mas também ele tem as miras ali, você pode testar nas miras, você pode mudar. Às vezes você quer... Você vai jogar um campeonato e você não sabe como é que é a mira de alguém? Entra nesse mapa, atira na mira e já era, pegou, beleza? Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou!